Street Fighter 2 é um divisor de águas na história dos videogames olha só nos arcades antes de Street Fighter 2 os fliperamas eram um verdadeiro mosaico na variedade de estilos de jogos a chamada era de ouro dos arcades que pega os anos 70 e toda a década de 80 não tinha um estilo de jogo dominante havia na mesma proporção jogos de tiro rolagem lateral aventura puzzle corrida, navinha e jogos de luta, tinha jogo para tudo que é gosto, e quando lançou Street Fighter 2 em 1991, o game estourou a boca do balão, e praticamente os fliperamas só tinham jogos de luta, que dominavam cerca de mais ou menos 80% das máquinas, e aqueles 20% restantes eram divididos em outros estilos, e você tá ligado, que em qualquer setor de atividade, que se tem algo que está em evidência, isso vira algo dos outros concorrentes, e foi o que aconteceu. E vou te falar que foi ótimo, foi nesse período que as melhores franquias de jogo de luta nasceram. Mortal Kombat, Fatal Fury, Art of Fighting, The King of Fighters, sem falar em jogos que acabaram surfando na onda de Street Fighter e mudaram seu estilo. Fazendo também jogos de luta, como as franquias de jogos das Tartarugas Ninjas, Double Dragon e por aí vai. Street Fighter 2 teve várias sequências nos arcades, que continuaram a fazer muito sucesso. Acrescentando personagens, especiais, golpes, mas a base era praticamente a mesma de Street Fighter 2. Principalmente na jogabilidade e graficamente falando. Mas qual foi o impacto de Street Fighter 2 na casa das pessoas, na sua casa? Quais foram as versões? E elas se saíram tão bem quanto a versão de arcade? É isso que a gente vai saber no vídeo de hoje. E vai ser agora e muito mais. Então, bora! de começar eu já aviso que vou falar das versões caseiras de Street Fighter 2 que foram lançadas na quarta geração de consoles que é a geração do PC Engine do Mega Drive do Super Nintendo e do Game Boy e vou fazer isso porque Street Fighter 2 tem muito jogo que saiu depois Playstation Saturno 3DO e até hoje sai coletâneas para os consoles atuais e até versões remaster então eu quero dar o tempo e a importância que cada jogo merece então vamos começar pelo primeiro Street Fighter 2 caseiro Street Fighter 2 é tão impactante na minha vida gamer que eu nasci e cresci no ambiente rodeado de Sega meu primeiro videogame foi o Master System e meus primos mais próximos tinham um Mega Drive e eu gostava demais de jogar nos fliperamas Golden Axe e Altered Beast jogos que para mim e para a grande maioria das pessoas da época, tinham conversões perfeitas no Mega Drive. Então era natural que o meu desejo era que meu próximo videogame fosse um Mega Drive. Mas tudo isso mudou em 10 de junho de 1992, quando é lançado Street Fighter 2 The World Warrior, Exclusivamente para o Super Nintendo. O Street Fighter 2 dos arcades naquela época já era outro. Era a versão Champion Edition. Que basicamente o jogador poderia escolher além dos oito personagens iniciais: Ryu, Ken, Honda, Chun-Li, Blanca, Zangief, Gili e Daocin. Os quatro chefes do game. Balrog, Vega, Sagat e Bison. Nem preciso dizer como ficou minha cabeça naquele momento. Todo esse meu carinho pela Sega e seus jogos foi mudando gradativamente. Afinal, eu só consegui comprar o meu Super Nintendo em 1994. E a história até virou vídeo aqui no meu canal. De como eu consegui esse videogame. E o set do meu Super Nintendo. Era aquele que vinha com o jogo Donkey Kong Country. Mas o primeiro game que eu comprei. Logo que eu pude. Foi Street Fighter 2. Inclusive era essa versão japonesa. E era original tá. Só que eu consegui comprar numa loja de presentes. Perto da minha casa. Que nem vendia nada de videogames. Mas sei lá, porque tinha esses dois Street Fighters na loja. Street Fighter 2 The World Warrior e Street Fighter 2 Hyper Fighting. Mas vamos continuar falando do Street Fighter 2 The World Warrior. Depois eu falo do outro. Como eu falei para vocês, nos arcades... A versão Champion Edition já havia sido lançada E além de ter todos os 12 personagens jogáveis Era possível que os dois jogadores escolhessem o mesmo lutador Tendo mudanças apenas na sua paleta de cores A versão de Super Nintendo não poderia se jogar com os chefes Quer dizer, até poderia com o código de Game Genie mas sem fazer nenhuma trapaça não Só que jogar com a sombra Era assim que meus amigos chamavam o lutador igual Só que com cor diferente Era possível através de uma sequência Que tinha que ser feita logo que aparecesse o logo da Capcom Que era Baixo R cima L a Se você fizesse corretamente esse código Dava para ouvir aquele barulho de escolha de personagem Aí o truque estava feito A ação Games número 15. De julho de 1992. Deu nota máxima para o game. E quatro páginas. E dizia. Animal é pouco para definir esse game. Primorosamente transportado dos arcades. Para o Super NES. E os 16 MB de memória do cartucho. Garantem trilha sonora idêntica ao original. Os personagens têm a mesma variedade de golpes. Agilidade e rapidez. Enfim. O jogo é um sucesso. E também dava destaque ao truque de jogar com personagens iguais. Dizia, jogue com personagens iguais. Assim como na versão Champion Edition dos arcades. Você pode jogar com Ryu vs Ryu, Blanca vs Blanca, etc. Na tela que aparece o nome Capcom, digite a sequência. Baixo R, cima L, y, B, X, a as três páginas seguintes davam destaque aos lutadores e seus golpes. E no final da matéria ainda dizia para não perder a continuação de Street Fighter 2 que vai ser demais, fique ligado. Dando uma prévia que a edição seguinte da revista também teria Street Fighter 2. Surfando demais na onda de sucesso do jogo. Para você que ficou curioso, a matéria da edição seguinte nada mais era que um mini tutorial de como cada lutador poderia derrotar os chefões o mais interessante é que a revista deu os nomes trocados dos chefes igual a versão japonesa deixando claro que o teste foi feito na versão de Super Famicom a Game Power deu uma página falando que saía nos Estados Unidos e no Japão o melhor jogo de luta da história e tinha até a Marjorie Bros assinando a matéria mas a Game Power não parou por aí lançou uma revista de 40 páginas só sobre Street Fighter 2 logo no cantinho da capa dizia que a revista vinha com três brindes sensacionais um cartaz um diploma e uma capa de caderno a revista dava de 4 a cinco páginas para cada personagem do jogo com uma ficha técnica golpes táticas e o que chamava mais a atenção imagens do jogo isso não era algo fácil na época para você ver o impacto de Street Fighter 2 The World Warrior de Super Nintendo. Aqui no Japão, Street Fighter 2 é um dos jogos mais baratos e fáceis de se encontrar do Super Famicom. E foi o primeiro jogo que eu comprei quando cheguei aqui. E foi esse aqui ó, olha só, esse aqui tá bonitão hein. Tá aqui ó, caixa, manual, jogo. Toda vez que eu pego algum lote relacionado a Super Famicom, pode ter certeza. Street Fighter 2 será um dos jogos que vai vir. Tanto que eu tenho todas essas cópias e outras luzes e devo ter mais por aí. Street Fighter 2 também foi uma febre em relação aos controles arcades de Super Famicom. Foram lançados vários controles arcades licenciados para jogar Street Fighter. Como esses aqui que estão na minha mão. E outros que eu não consegui nem pegar nessa bagunça. Até a Capcom lançou um controle para o Super Nintendo, chamado Capcom Fighters Power Stick, para jogar Street Fighter 2, é claro. Sem dúvida Street Fighter 2 para o Super Nintendo superou qualquer expectativa, vendendo um total de 6 milhões e 300 mil unidades, mas estava na hora de seguir em frente. Street Fighter 2 Champion Edition e a melhor versão caseira com o sucesso de Street Fighter 2 The World Warrior a Capcom queria espremer mais dessa laranja e lançou Street Fighter 2 Champion Edition ou Street Fighter 2 Dash aqui no Japão em março de 1992 que além de poder escolher dois lutadores semelhantes no modo versus modo versus eu digo o cara te desafiar na máquina e enfrentar sua sombra no modo arcade já trazia uma correção de bugs Algumas alterações de jogabilidade e a cereja do bolo Poder jogar com os quatro chefes finais Balrog, Vega, Sagat e Bison Mas e os consoles caseiros de Sui? Qual videogame seria o primeiro a ter um porte desse jogo tão aguardado? Super Nintendo ou Mega Drive? E não foi nenhum desses dois não Foi esse videogame aqui, o PC Engine Que no ocidente é quase um desconhecido mas aqui no Japão é de fato o grande concorrente da Nintendo. E pela grande popularidade do PC Engine no Japão. A Capcom fez um dos melhores ports do jogo para um console caseiro. Essa versão ficou restrita ao Japão. E eu só pude jogar depois de muitos anos através de emulação. O jogo era no formato Card, que é uma mídia exclusiva do PC Engine. Ela fica nessa caixa semelhante a de um CD, mas adaptada ao Card. Abrindo aqui para você, ó, fica assim. Ó. O manual você pode ver que é sensacional. Realmente o estado de conservação desse jogo é surreal. O grande problema é que o controle do PC Engine tinha poucos botões. O controle padrão tinha dois botões de ação, o Select Run e o Direcional. Dava para jogar Street Fighter com esse controle? Dava! Apertando o Select, você mudava as funções de chute para soco. Mas essa não era a melhor forma de jogar, vamos falar a verdade, né? Então a NEC lançou um controle de 6 botões pro PC Engine. Só por causa de Street Fighter 2. E eu até vi esse controle um dia desses numa loja, que eu fui recentemente em Xiga. Mas eu acabei não pegando, pois não estava na cabeça que eu iria fazer um vídeo sobre isso. Foi mal, viu gente? Mas não vai faltar oportunidade de eu falar desse jogo novamente. Essa versão só foi chegar ao ocidente pelo Virtual Console do Wii. E você se lembra que eu disse que o porte de PC Engine de Street Fighter 2 Champion Edition... Era um dos melhores Sim, essa versão não é a melhor Porque esse posto é de um console que poucas pessoas tiveram acesso Street Fighter 2 Champion Edition de Sharp X68000 Um computador que rodava jogos magistralmente Pode-se dizer que foi o primeiro PC gamer da história E a versão de Sharp 68000 é praticamente a versão de arcade em casa O jogo vinha em quatro disquetes e tinha até um adaptador para jogar com o Capcom Fighter Power Stick. E o Street Fighter 2 Hyper Fight. Street Fighter 2 Hyper Fighting ou Street Fighter 2 Dash Turbo aqui no Japão foi lançado nos arcades em 1993. Menos de um ano depois de Street Fighter 2 Champion Edition. O jogo era mais rápido. Tinha alguns novos movimentos. E o melhor de tudo, havia um equilíbrio maior entre os lutadores. Outra coisa, mas que foi mais cosmética. É que teve uma nova paleta de cores nos personagens. Novamente o Super Nintendo saía na frente. Um mês depois do lançamento da versão de PC Engine, chegava as lojas Street Fighter 2 Hyper Fighting. Além de ser um port da versão de arcade, o jogo também trazia uma opção para se jogar a versão Champion Edition. E apesar de ter como base a versão anterior lançada no Super Nintendo, houve algumas melhorias no som, mas claramente dava para ver que a base era o jogo anterior. E sabe aquele código? baixo R cima L Y B X A também funcionava nesse game dando mais velocidade no modo Hyper aqui no Japão esse game foi tão popular quanto o primeiro Street Fighter 2 vendeu um pouquinho menos mas um pouquinho menos é exagero foram 4 milhões e 100 mil unidades e acontece exatamente a mesma coisa com Street Fighter 2. Eu também tenho vários desses. Inclusive eu achei uma versão dessa aqui no lixo. E até contei num vídeo caso você queira ver. E tá aqui caixa, berço manual e o jogo. A ação games número 40 de agosto de 1993. Colocava Street Fighter 2 Hyper Fighting na capa. E já dizia que seriam 7 páginas e 86 fotos do jogo. A nota também foi máxima e só foram elogios ao game. A Game Power de junho de 1993 também trazia o jogo na capa. Mas a matéria só era um preview com imagens reais do jogo. Dizendo que o game seria lançado em setembro. E mesmo assim ainda deram duas páginas ao jogo. E essa alfinetada era porque a Ação Games havia publicado em uma edição anterior, falando da versão de Street Fighter 2 Champion Edition pirata, que havia sido lançada lá na China, sei lá, no Paraguai, e ela havia postado na sua matéria, dizendo inclusive que era uma versão pirata. A vez do Mega Drive. Também em setembro de 1993, Street Fighter 2 Champion Edition ou Street Fighter 2 Dash Plus era lançado finalmente para Mega Drive. E apesar de muito aguardado. Street Fighter já não tinha o mesmo impacto de um ano atrás. E vendeu bem menos que a versão de Super Nintendo. Esse jogo aqui vendeu 1 milhão e 650 mil cópias. Sendo até então o jogo da Capcom no Mega Drive. A vender mais de 1 milhão de unidades. Street Fighter 2 Champion Edition de Mega Drive. Também tinha o modo Hyper. E o modo Champion Edition tinha personagens maiores, uma jogabilidade mais fluida, só que o som era uma grande crítica dessa versão. Como aconteceu com o PC Engine, a SEGA também lançou um controle de 6 botões para jogar Street Fighter 2, e é até hoje considerado um dos melhores controles para se jogar um game de luta. A Ação Games número 45 de outubro de 1993, trouxe Street Fighter 2 Special Champion Edition na capa e deu oito páginas ao jogo olha só a introdução pode se beliscar você não está viajando depois de meses de enrolação a Capcom lançou o um clássico dos clássicos para o Mega Drive sério cara Street para o seu console o game é um detono. e junto com Mortal Kombat vai render pancadaria de primeira até o ano que vem respire fundo e treine os dedos Street Fighter 2 é animal se aquele vizinho pentelho dizia que seu Mega não tinha manha de detonar no Street pode encher o saco dele o game é um arraso também pudera. é o primeiro cartucho de 24 Mega para um console 16-bit os gráficos são para lá de animais com detalhes diferentes da versão de Super NES a resposta é rápida os golpes são demais o controle é pampa meu Deus só o som fica devendo as vozes digitalizadas são fraquinhas sem potência mas sem drama dá para se acostumar com um tempinho que incrível ler uma matéria daquela época não é mesmo bullying total há anos 90 que saudade a revista deu uma avaliação máxima em todos os quesitos menos o som. Aqui no Japão, esse cartucho não é moleza de achar Em comparação aos outros Street Fighters que eu mostrei aqui Mas quando você encontra, quase sempre está em ótimas condições Exatamente pela essa caixinha de plástico do Mega Drive Novos personagens e uma nova placa Também em 1993, Super Street Fighter 2 The New Challengers Era lançado nos arcades o primeiro Street Fighter na placa CPS 2, muito mais poderosa que a já desgastada CPS 1, com essa nova placa houve melhorias significantes na jogabilidade, dava para se recuperar rapidamente de um golpe defender no chão e no ar e foram introduzidas novas animações quando o lutador ficava tonto e os sprites dos lutadores foram todos refeitos e as vozes redubladas, agora cada lutador tinha 8 cores disponíveis, e como como o próprio nome do jogo diz existem novos desafiantes o índio T-Hulk a agente e musa Kemi o mestre de Kung Fu Fei Long e o jamaicano DJ os dois ports, tanto de Super Nintendo quanto de Mega Drive saíram praticamente juntos em junho de 1994 aqui no Japão e são sem dúvidas as versões mais parecidas entre esses consoles novamente o som do Mega Drive é mais grave e no Super Nintendo o sangue que nem é sangue mesmo foi modificado para uma cor cinza para se adequar aos padrões da Nintendo a versão de Mega Drive desse game é bem difícil de achar mas as que eu vi sempre estão em ótimas condições como essa que está aqui na minha mão. Apesar de ser mais fácil de achar. A versão de Super Famicom. Também é um pouco mais difícil que as outras duas. Mas o valor não é nada além de um jogo comum de Super Famicom. Inclusive eu tenho algumas outras luzes. Que vira e mexe e em algum lote. E também tem outras versões em caixinha também. Também saíram versões de Super Street Fighter 2. Para FM Townsmart e Sharp X68000. Em 1994 amiga em 1995 e TOS em 1996 claro que teve versão para o Playstation para o 3do para o Saturn mas são consoles da quinta geração e que eu vou mencionar em outro dia mas ainda falta uma versão de Street Fighter 2 talvez a versão mais rara até aqui desenvolvida pela soft house Sun e publicada pela Capcom está escrito na caixa apenas Street Fighter 2 e as artes são muito parecidas com as de Street Fighter 2 de Super Nintendo. Mas esse jogo aqui é baseado em Super Street Fighter 2. Só pelos sprites na tela de seleção de personagens, dá para perceber a similaridade. Aliás, os personagens selecionáveis são Ryu, Ken, Zangief, Blanca, Bison, Balrog, Gili, Chun-Li e Sagat. Dos originais, faltou E-Honda, Dalcin e Vega. Apesar de preto e branco, aliás, verde e preto pela tela original do Game Boy, o jogo cumpre bem o seu papel. E apesar dos lutadores não terem voz, tem uma trilha sonora bem competente. E para um portátil no meio dos anos 90, tá ótimo de verdade. E eu vou te falar, esse aqui é bem complicadinho de achar, não vou enganar vocês não. Mas eu quero saber de você.